Primeira coisa que ele falou, como é que é o branco querendo fazer o quê? É, quando a gente tava tentando fazer o putano, mas tava ridícula a cena, né? Quatro caras... Os caras <risos> era aqui, né? Aqueles são <risos> doidão na cabeça. <risos> <risos> é. É. Mas você falta. tava contando da tua, ori é, da tua origem, a origem no, no funk? Como foi essa trilha? Eu, quero, eu queria saber. Tipo, cara, é... Eu sempre quis, mano, cantar, tá ligado? Mas eu ficava... Com medo. Minha mãe me passava o medo dela, ela me passava pra mim, eu ficava com medo, né? não sei o quê. Aí, quando eu fiz disso. Mas com medo de quê? De se meter no mundo lá das paradas? É, cara, querendo ou não, mano? Porra, fragoso. Aquele lugar lá em cima, si, a covardia, tá ligado? Matou, ficar por isso mesmo. É a roça, isso mesmo. É. tá ligado? Ficou por isso mesmo. mãe tipo assim, querendo ou não, cantava. A única vitrine que tinha era a Parada Angélica, tá ligado? Querendo lá, tu sabe como é que é? A rapaziada de um lado e a outra rapaziada de outro lado. Aí eu cantando lá e morando no Fragoso, minha mãe tinha medo de alguém fazer uma covardia comigo, achando que eu tava me envolvendo, ou tentando levar ideias de um pros outros, tá ligado? Ela Faz ficava... sentido até, na realidade. É, tá entendendo? Uhum. ela ficava com medo, aí o medo dela vinha pra mim. Aí eu fiz 18, falei, não, mano, vou cantar. eu cheguei lá no Luan, cheguei com um boladão, com várias coisas também, vários pensamentos negativos. Aí eu, Luan, chegava lá no Luan, mano, podia estar aquele calosão do Rio de Janeiro mesmo, chegava lá com aquelas... Aqueles casacão de, de quartel, aí com o boné na cabeça assim, o qual foi, mano? Vou gravar uma música aí, tem como ou não tem como? <risos> oh, não, não. Valeu, mano. mano, pra que esse casaco? Aí com a calça caindo, eu só usava short, mostrando <risos> a cueca. Aí eu, não, não, só... Aí ele, porra, ele tem uma cheia agora que tá parando. Senta aqui, mano. No meu colo. Ih, qual foi, mano? Continuar nessa pedreira eu vou embora. No bagulho, qual foi? É ele, é, é, é, é Agora é como? Curte a pedreira ele? É, é bom é bom um cara. Vocês são estranhos, mano. O mais estranho é o que tá aqui, tá lá no. Ele é esquisitão, ele? Pederasta máximo. Tem 10 mulheres, ele não vai falar nada. Tem 10 homens, ele fica... Oh, a bundinha dele. <risos> <risos> ele é meio estranho, ele é mandadão. é igual eu falo pra ele, porque ele não bebe. Se ele bebe, se ele desmunhecava, a punheta. a punheta. Mas aí, tu venceu esse medo como? Tipo assim, aí eu cheguei lá nele, né, cara? Eu falo que ele foi, tipo, me moldando. Igual eu cantava muito bagulho de, de favela, lá. Aí eu fui modificando, ele foi modificando. Aí eu fui abrindo minha mente. Tu canta a música dos outros ou tu canta a tua música? Não, minha, minha. É? Tipo assim, no, no show eu canto dos outros também, né? Que não tem como nós só... a Minha minha hum. rapaziada tá conhecendo agora. Uhum. Os caras já é mais consagrado, tem que cantar os dos caras também.